Neste ponto, à obra, vamos fazer uma base de quentes. Temos uma cozinha e pareceu-me uma excelente ideia. Fui à Le à Merlin e trouxe três coisas. Ah, esta pastilha que é ah, preta e tem esta poeira dourada que eu achei muito bonita. Os quadros que são, no fundo, memo boards. São para fixar bilhetes, fotografias, o horário do querido me de dei a casa. <risos> Mas não vamos fazer com essa função. Vamos fazer tão simplesmente isto que é fixar a pastilha dentro do quadro para criar uma base, uma superfície resistente e lisa para podermos pôr a panela quando ela sai do fogão Precisamos de tinta preta, betume, cola e o Carlos, mais nada! <risos> é uma excelente ideia isto, Ana, de facto esta, esta polé para pôr coisas que excelente Hoje em dia Uh, existem colas, que, no caso de colivedas, são muito versáteis, uhum. dá para colar o que, é que a gente queira. Neste caso, como vamos colar as pastilhas, é perfeito, só temos um pormenor. É que vamos ter que colar pastilha a pastilha. Neste caso não vamos colar pastilhas, vamos fazer cordões, porque elas já têm uma reta por baixo. Depois de aplicar a, a, a cola, é só sentar e estar resolvido. Eu que já tinha trazido uma tarefa fácil, de repente é pastilhar a pastilha, pastilha, não sei, vamos ver. <risos>